E pessoal, sem a mais um vídeo aqui do Gordinho e Pantão Gordura aqui agora Porque apareceu um lenhador pra mim comprar na minha loja e quase que eu perco ele, mano Eu fiquei esperando isso desde a atualização, eu tô com esse ouro, vocês estão ligados, vocês viram o vídeo Que manos, eu tô... Muito seco nessas novas lendárias. Já tô com 120 mil de ouro até uma cara. Esperando essas novas lendárias aparecerem. E por pouco eu não perco, mano. Se liga lá em cima, mano. Lá em cima, lá em cima, lá ó. 3 minutos e 35 segundos ali, 3 minutos e pouco, pra acabar o tempo, mano. Pra eu comprar meu alinhador, quase que eu fico sem meu lenhador, E eu precisava vir aqui, falar sobre o lenhador. Eu vou montar um deck aqui com vocês. vamos Olha, eu vou colocar meu lenhador aqui, vocês podem ver que tá até meio bugado ali. A carta lendária, quando você clica nela, é, aparece a pontinha ali de cima, tá meio bugado. E, e, visualmente, visualmente tá meio bugado. Tem aqui um baú mágico pra abrir. E vamos abrir o baú da coroa? Não vamos pegar nada, porque o baú da coroa, pra mim, nunca vem nada. Nunca vem nada E vamos testar o lenhador, mano Que eu coloquei no meu deck de gigante de com corredor Que é o deck de torneio, basicamente Aquele meu deck de torneio fudidão Que eu consegui várias vitórias no início Depois eu me ferrei Bom, esse mesmo. é isso mesmo, eu coloquei esse lenhador porque eu acho que ele vai combar, assim, a maravilhosa fucking mente bem com o corredor, cara. Essa é uma carta que veio pra melhorar o corredor, já que ele foi nerfado praticamente, cara. Então, o lenhador, vocês vão ver que ele é praticamente um cavaleiro melhorado, ele tem o um feitiço de fúria no final, que é absurdamente fucking bom. E é isso, pessoal, vamos fazer um teste aqui, então, usando o lenhador com o meu deck de torneio, coloquei ele no lugar da valquíria porque é uma tropa terrestre, mais ou menos ali, é, na verdade, ao mesmo custo. Mais ou menos o mesmo HP Então dá pra você meio que Equilibrar com o lenhador O lenhador ele é um pouco mais fraco que a Valkyrie Minha que no caso está nível 8 Mas é, eu acho que pra fazer um combo Com o um corredor vale a pena você arriscar. Olha só, antes da batalha, vocês já viram aí, vamos comprar um, um lançador, porque já resetou é, a minha loja de cartas, e agora eu tenho um lançador de nível 2. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas era pro jogo tentar calibrar ali todas as minhas cartas épicas para nível 5, que, que elas estão agora. Vocês podem notar que eu tô, inclusive, no nível 11 já, eu acabei conseguindo pegar o nível 11 recentemente, mas o jogo ainda assim não me dá o lançador, cara, agora eu, eu tô tendo que comprar esse lançador pra ter ele no nível 2. No nível 1 não tem como você usar pra mim na minha na Arena Lendária não tem como usar o Lançador, que é uma carta épica. Mas no nível 2, nível 3, talvez já dá pra começar a usar, montar alguma estratégia, beleza? Então vamos lá, vamos pra uma batalha aqui então. Vamos usar o Lenhador na, no nosso deck de Gigante com Corredor, velhos. Então vamos lá. Eu quero só narrar a batalha pra vocês, porque eu já sei o que aconteceu. Afinal de contas, eu já joguei com o Lenhador e ganhei a batalha. <risos> Foi contra esse nível 9, mano Eu sou nível 11 Mas eu sou nível 11 recente, né? O que quer dizer Que as minhas cartas são todas nível 11 Se eu fosse um nível 11 Perto de nível 12 Todas as minhas cartas já estariam no nível 12 E eu comecei ali com o meu coletor de lixir No canto direito Ele veio com mini peca e princesa Com aquele famoso combo Com o mineiro, velho E aí ele colocou mineiro Eu coloquei errado Eu deveria ter colocado os Goblins na parte inferior Mas acabei conseguindo controlar a partida ali Coloquei o meu lenhador Primeira vez que eu joguei meu lenhador na vida E aí eu coloquei ele ali no canto direito, pra matar o mineiro, matei, já combei com o corredor, mano, então já foi, corredor, princesa e lenhador, mano, mas aí o cara tinha torre inferno, velho, torre inferno ia counterar demais, mesmo assim, mano, quando o lenhador morreu, a torre inferno focou ele, o meu porquinho ali, o meu corredor, pegou uma fúria, mano, e olha o dano que ele deu, velho, só naquela fúriazinha que, depois que o... A tropa sai do feitiço de fúria. Ela ainda continua com o fúria por alguns segundinhos. Então, agora sim eu consegui counterar ali. É, mais ou menos. Não consegui counterar. Não consegui counterar, mas não conterei, cara. Olá! O mini peca, Mas aí eu fui com o Lenhador. E dessa vez princesa lá na frente. Ele colocou os goblins. O que foi até bom, porque quando o meu lenhador morreu, o que aconteceu? A princesa ficou com fúria. Mas aí ele counterou também com, muito rapidamente com os seus. De eu fiquei triste, mandei carinha de triste, mas eu consegui dar um dano razoável. Ele estava com 1029 de vida ali. Consegui agora colocar o meu coletor de lixir para estimular o meu oponente a desenvolver o seu ataque. O, o coletor de elixir é muito bom exatamente para isso, porque você pode jogar no contra-ataque. E o deck de corredor é um dos melhores decks para você jogar no contra-ataque. Então, principalmente com o lenhador, cara, aí é um deck muito de contra-ataque. Então, eu esperei, eu estava ali farmando o meu lixir, ele jogou a sua princesa, então não estimulou muito o meu contra-ataque eu coloquei o gigante, fui fazer o famoso a minha famosa estratégia, que eu bolei, basicamente, usando ali o meu corredor e o meu gigante. Ele colocou o Mineiro do lado esquerdo, ele colocou o Mini peca também do lado direito. Aí eu coloquei o meu lenhador com o meu corredor e com o meu gigante ali do lado direito, mano. E aí ele colocou a Torre Inferno, mas foi tarde demais. Eu dei muito cara. O lenhador de nível 1 com o meu corredor de nível 8, velho. Dá tanto dano, leva a Torre muito rápido. Ele começou ali tentar... Counteraram o meu jogo ali com o seu mineiro Do lado direito, mano Mas eu tinha ali o gigante indo pro outro lado E eu ainda consegui dar um dano fodido do outro lado Na torre dele, ele teve que gastar o mini Do lado esquerdo e acabou que eu fiquei Ele controlando a partida pra garantir a minha vitória Ele tinha, colocou o mini peca, Eu coloquei outro gigante pra não deixar o mini peca Dar dano na minha torre do lado esquerdo E comecei a atacar do lado esquerdo Que teve que estimular ele mais uma vez A gastar elixir Na defesa, né mano, então isso é muito bom Porque a gente acaba podendo sobrar ali um tempo pra gente controlar a partida. Mesmo assim, o cara jogou muito bem, muito bem mesmo. Nível 9 aí, tá de parabéns o Gorvelius, gor porque ele me deixou com 200 de vida ali na torre da direita. Ele quase empatou o jogo no final, mas provavelmente eu iria vencer ali com o meu corredor-lenhador gigante do lado esquerdo. Afinal de contas a, a torre dele terminou ali com 1.060 de vida, né? Afinal... Basicamente é isso, vou tentar bolar algumas estratégias usando o meu lenhador meu nova, Minha nova carta lendária, finalmente Manos, agora falta o tronco Na hora que o tronco apareceu, eu faço um vídeo comprando o tronco E trazendo uma estratégia com o tronco <risos> Com o tronco Aqui pra vocês, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Clash Royale Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E ative as notificações pra você receber no... Nossa, mano, mas eu falei errado agora, hein, mano Puts. Mano, mas ative as notificações pra você receber Pra você receber os vídeos do Gordinho Clash nas notificações do seu celular. Pronto, consegui falar agora finalmente bem. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu gostei, like, se inscrever mais uma vez. E falou, um grande abraço. E até a próxima. É.